Janeiro de 2016, já atuando pela Luminosity Gaming, mas ainda sem ter ganho nenhum título. Logo no começo do ano, o Fallen teve de enfrentar, possivelmente, a partida mais difícil de sua vida. Frio! Muito frio, um adversário extremamente forte e sangue, muito sangue. Mesmo assim, ele brilhou, e brilhou muito. Talvez uma das melhores apresentações da vida do Fallen. E naquele momento, ele nem imaginava que naquele mesmo ano ele ainda ganharia dois Majors. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Hoje, apresento para vocês Se não a partida mais difícil da vida do Fallen, a partida mais sofrida de sua carreira Então pega uma pipoca, uma comidinha, uma bebida Se inscreva no canal para ajudar a bater um milhão de inscritos E senta que lá vem a história Senta que lá vem a história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 Janeiro de 2016. Luminosity versus G2. A Luminosity, na época, além do Fallen, tinha FNX, Fer, Coldzera e Taco. Já o time da G2 era completamente diferente do time da G2 que conhecemos hoje. O dinamarquês, Easy, o sueco, Mike os noruegueses, JKN e Rain, que hoje está na Phase, e o português, Fox, que inclusive foi muito mal nessa partida. MD3 pela Excel, I League, Star Series, 14 Finals. Primeiro mapa Train e na Train o Fallen arregaçou, rapaziada. 28 14. A FNX também jogou super bem, 21 12. O Fox, como eu já tinha dito, não foi tão bem assim. Ficou 7 20. Tô falando do Fox, porque eu sei que muitos de vocês aí são de Portugal. E o Fox é a referência do CS português. Enfim, primeira partida foi bem fácil. E tudo indicava que seria um ótimo dia para a LG e um ótimo dia para o Fallen. To me, this is what's fascinating about this match, is that it's between double entry for Luminosity and Rain walking right into CT Spawn. Gonna... Shot down by Taco, and this is all falling apart right now. Five on two. It's Michael e Jacob trying to see if they can prevent train from slipping into the hands of Luminosity. And looks like the last round, they're going to get the one kill, but that's it. Luminosity finish it sixteen nine. Segundo mapa inferno E logo no começo da partida, lá pelo quarto round, o Fallen já começou a sentir um incômodo no nariz. Inclusive, a câmera pegou, onde ele aparentemente estava incomodado com alguma coisa. Mesmo assim, o jogo continuou normalmente. Porém, cerca de três rounds depois, o time da LG pediu um pause. E nesse momento, a transmissão flagrou ali a conversa entre os jogadores das duas equipes, onde o Fallen dizia que seu nariz estava sangrando. Duas eliminações, agora temos um pause. É, ver se o que, que, que se passa ali, se... Nos bleeding. Nossa, nose bleeding? <risos> Alguém tá com o nariz sangrando... Pediu pause o Fallen porque alguém tá com o nariz sangrando Em certo momento o Coldzer até faz uma brincadeira ali Dizendo que socou o Fallen Cerca de um minuto depois Fallen volta ao seu computador Agora com uma espécie de papel ou algodão no nariz E aí, tudo indicava que a partida continuaria normalmente Mas pouco tempo depois Fallen saiu novamente do computador Agora com a mão suja de sangue Moving on, o FNX e o ali claramente preocupados com a situação dessa vez, Falei demorou um pouco mais para voltar, porém quando voltou estava com um novo papel no nariz e agora sim pôde continuar a partida normalmente jogando. Muito, jogando muito mesmo. Não tão bem quanto jogou o primeiro mapa. Porém, quem arregaçou nessa partida foi o FNX. Vamos ver como é que tá o jogo lá. Agora foi despausada a partida. Vamos ao jogo. E a Luminóxi se é parte em direção ao bombe side B. O Firefit consegue dois kills rápidos. O bombe é aberto. 4 contra 3 o FalleN ah, kill no round, consegue arrancar a cabeça do MikeLee. Está feita a segunda ronda como estava a dizer com uma entrada, execução espetacular dos Luminosity. Ainda que novamente tem desvantagem a conseguir reventar com esta equipa dos Games 2 ali junto ao B. Não quer entregar fácil, vem pulando Fer pelas costas, consegue a nação do Age, o Felix derruba um, o FalleN, o outro Fox faz o seu. Segundo kill no round, de P250 consegue marcar 47 e cai por Fer O time brasileiro consegue Somar uma economia um pouco melhor, já consegue abrir o um round, vem tentando dominar o meio O Ren tá malotado, vai aparecer, mas o que que é isso? Uh -huh. O FNX consegue, o Phoenix o leva um 2, o FNX leva o seu segundo no round A, a C4 já tá rotacionando pro bombsite site B, Michael ele vivo, tentando fazer alguma coisa Já dropa o Fer, fica só o Ren contra 4, que nem diz o nosso amigo português pro time da Luminosity. Bug <risos> efetuado aí, pra cima do, do Fox, ele já recuou, mas vai abrindo o pixel, o Fallen também tá no pixel dele, vai ser a batalha do ZW, o Fallen atira primeiro, o Brasil vence esse duelo entre Portugal e Brasil. Ele tá com uma H&M no meio, já deu informação que tá pelo NIP, tá com a Mega 7 vai chegar com a close range, vai tentar pegar de perto, vai chegando o Fury, o Fold pra cima dele, no taco ele não consegue levar nenhum, o Ren é eliminado. E vai ser um 10 a 5 sem problema nenhum Quatro jogadores agora tentando entrar Mais um no tapete Vem vindo o time da Gamers 2 Tomou h no pé, mas não tira muito dano já vai pulando pra cima o Taco Marota. E eles e consegue a eliminação. O E aqui derruba ele, mas já é muito tarde. O Fênix tem outro que O Fener, que já derruba mais um. Fica 4 contra 2. O Code é vendido pra cima. ali linda bala do Code. O Taco faz a última eliminação. Agora vem avançando no meio. O Mike Lê, ele já vem tentando ganhar domínio da banana. Mas avança o Fener, Avança pela Molotov. Não tá nem aí. E já consegue a primeira eliminação do round. Já traz a vantagem pro time da Luminagem. Vai tentando ganhar o tapete. aqui vai abrindo direção ao Fallen. O Fallen erra o tiro nele no Strafe. Tá ali. Pronto, uma bob flash, vem se aproximando os jogadores brasileiros para tentar o um retake. E vem chegando o McLean, ele já consegue remover o taco do round. Fica 3 contra 2 e já cai a FNX, o Fallen vai tentando sair fora, não. Ele tá por ali, o verdadeiro é consegue a animação. erra o segundo tiro. O Fox derruba ele, primeira armada, vai para o time da G2 na segunda metade. O Fox tá indo em direção ao tapete dos jogadores da Gamers 2 concentram-se todos no bomb site A se alguém avançar na B pega muita informação mas não vai querer fazer isso para não cair do bomb que só tem um jogador no bomb site B que é o Code olha o Fermaroto já conseguiu vir aqui o primeiro consegue eliminação vai conseguir a segunda não fala você te dando tá com fase de eliminação vem tá vindo pelo meio FNX pulou na mira dele tranquilo FNX o round dele remove a cabeça do Rain com só CZ e vai avançando o Fox. Lindo tiro do Fox. Consegue trazer um palha e derruba ele e ganha o um forçado aluno nosso de game Comemora muito o time, com certeza. 14x7. Já vai acontecendo trocação. Já leva dois e vai. Ser, teremos o um GG. Se o Michael ele não mitar e o Eze não mitar, teremos o um GG. Já consegue a bang. Consegue entrar dentro do bomb Site B. O Michael ele vai plantando a C4. Vem dominando a é esgold e acabou do nada. Acabou. GG Acabou GG mas afinal, por que o nariz do Fallen sangrou? O que aconteceu? Esse campeonato aconteceu Em Minsk, na Bielorrússia, no mês de janeiro Um mês muito frio Inclusive, horas antes da partida O Fallen fez um post no Facebook Mostrando que nessa cidade estava nevando E depois da partida, o Fallen fez um tweet Dizendo que seu nariz estava sangrando Porque lá o ar estava muito seco E vocês estão ligados que esse é tipo de coisa é comum Ano passado, quando estava muito frio E ventando muito aqui em São Paulo, eu fui buscar minha mãe No serviço, porque, bem, estava frio Estava ventando, ela foi coçar o nariz e aí Mano, estourou uma veinha, o nariz dela tava sangrando muito Esse tipo de coisa é mais comum do que se parece Óbvio que se o sintoma persistir O ideal é que você procure um médico Mas, normalmente, não é nada demais Fala estava bem E ele disse ali também no tweet que ele não Tomou um soco do Cold Não sei se alguém Em algum lugar do mundo Levou a sério O que o Cold disse na partida Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É algo que está na história do CS Deixa o like É realmente muito importante pra mim Se inscreva no canal E lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo Da hora do CSGO Esse é o canal perfeito pra você Tamo junto, manos Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal de 337. 3, 3 7,